Hoje nós vamos fechar o Desafio do Barco do Bebê Dragão E vai ser ao vivo no Facebook Se você não tá ligado ainda, aqui embaixo na descrição tem o um link pro Facebook Mas vamos lá, vamos fechar esse desafio agora com vocês E aí Clashers, beleza? Bruna Clash na área, mais um vídeo pra vocês E galera, é o seguinte, já estamos aqui pra poder fechar esse desafio O Desafio do Bebê Dragão, né? O Desafio do Barco do Dragão Então vamos fechar junto esse desafio Que eu tô aqui já com a minha conta principal em 9 barra 1 ao vivo. Estamos jogando ao vivo no Facebook. Se você não conhece ainda, o link do Facebook está aqui embaixo na descrição. Você pode aparecer aqui nas lives, nos vídeos também. Ó. Na live você aparece no... dando, compartilhando, mandando estrelas por aqui. Aqui você aparece no chat também, nos vídeos, né galera? Além de aparecer na live também. Bom, é isso. Estamos com 9 barra 1. A ideia desse vídeo é fechar esse desafio e ajudar vocês a fecharem também. O deck que eu estou utilizando é esse daqui que é Golem Bebê Dragão. Tem também o Lenhador, Bruxa Sombria, Mega Servo, Torre Inferno, Tornado e também o Foguete, galera. Esse é o deck que eu tô utilizando, manos. Bom, tá funcionando muito bem, tá funcionando bem demais. É, uma, uma ideia que eu posso dar pra vocês é o seguinte, que eu até vou fazer agora. Botar o Zap, o zap no lugar do Tornado, porque você pode parar as Torres Inferno. Porque a Torre Inferno tá sendo muito utilizada pra pegar o Dragão. Que tá no meio, naquela, aquele coletor de Elixir, acho que chama assim, não sei como, como eles chamam, aquele globo do Elixir. Então você consegue travar esse torre, essa Torre Inferno e gerar vantagem. Então, vamos lá para a décima partida, agora partiu juntos para a décima partida, vamos lá. Agora é a hora, hein? Vamos que vamos, já apareceu ali, vamos com a Torre Inferno. Já colocada, hum, apareceu ali, esqueletinhos, é, provavelmente é mais rápido que a torre inferno, então, acaba dando bom, nossa, conseguimos pegar antes, bebê dragão nasceu pra gente, bom, muito bom, gostei, e já vai dando dano, né, isso que é bom aí, é, você gerar esse, ah, mas pra que eu vou gerar isso daí, se não adianta nada e tal, é um dragão do nada, largado, não, você gera dano na torre do adversário, e ainda com a torre inferno você deixa a sua defesa, Montada, isso é muito bom, é bacana. Então vamos lá, e ó, eu o Torre Inferno? A Torre Inferno ainda consegue ajudar você a, <coughs> a defender e também a pegar a próxima. O próximo, o próximo A próxima cápsula de Elixir ali. Ó. Vamos bater de novo. Pegamos de novo. Ó. Bebê dragão. Agora foi dragão infernal. né primeiro foi bebê dragão, o segundo foi dragão infernal. Bora lá! Vamos agora colocar o Golem e começar a combar fazer nosso ataque né, por enquanto tá assim ó, vamos lá, tem dragão infernal, vamos botar aqui nosso lenhador pra travar a bandida, não pode passar não, e aí a gente vai pra cima com tudo, vamos lá tem o mago elétrico já foi o mago elétrico também e ó, bateu muito do outro lado o lenhador hein, bateu bastante o lenhador, já gostei dessa ideia, vamos ficar ligeiro aqui com o que aparece tem mega servo, Eu vou usar o zap nos esqueletinhos hein Olha lá, nos esqueletinhos. Aí, Zap. Boa, mano. Na hora certa a gente zapiou ali e conseguiu. Opa. Ai, pegou certo. Deu bom. Ele foi ligeiro, botou ali o... Olha, conseguiu travar ali também, hein? Mas olha o dano que a gente colocou na torre dele. Que bacana, hein? Foi bastante ali. O dano foi muito bom. A gente acaba agora com o Dragão Infernal tranquilão. E a torre também, né? 1x0 pra gente. Caminho livre aí pra poder ganhar, hein? Caminho livre pra poder conseguir a vitória Vamos ver ali se a gente consegue Manter essa vitória 1 um minuto pro final, 50 segundos na verdade Então ó, tá mais tranquilo pra gente também Um de foguetão Bebê Bebê dragão não uh. Zap aqui de leve Pau. E aí ele já mandou ali, vou mandar até um beijinho aqui pra ele Porque meu amigo é GG Olha, chegou estrelinhas do Kaique Baldan Já apareceu aqui ó Kaique Baldan mandou estrelinhas na live do Facebook Aparece também Aqui no canal Bruno Clash E também nos vídeos Também pra vocês nas lives Olha que bacana, é muita coisa, vocês só ganham com isso Cara, que doideira mano Conseguimos ali travar, travando também o lenhador o lenhador não Ah, ah vou bater um pouquinho ali, zapzinho ali de leve E ganhamos, olha como A torre inferno ajuda Pra destruir aquele, aquela cápsula Do meio e pegar o dragão Tranquilamente, além disso ainda Vou até mais uma só pra zoar aqui ele também Fechamos, fechamos o desafio aqui, ó Ao vivo tá aqui, ó Resultado pra vocês, aí do lado também para vocês aqui do lado, na verdade Aqui do lado pra vocês, muito top Fechamos 10 1, top demais Emote do Bebê Dragão ali, novo emote do Bebê Dragão Peguei aqui Conseguimos, ó lá Bebê Dragão, emote dele aqui Vamos ver o emote lambendo a tela Deixa eu ver Emoti... Ah, tá aqui. Lambendo a telinha, vamos botar ali no lugar do. Hum... No lugar desse aqui, ó, do... do nosso amigo Príncipe. Dá uma lambidinha, ó. dá uma lambida tranquilo. Mano. Foi muito bom, conseguimos fechar. Na hora que você fecha, você já não consegue mais entrar tranquilo. É, quando você perde a primeira vez, você vai ter que re, é, recomeçar no lugar onde você parou. Isso é muito bom para você poder conseguir mais. Então você tem a chance aí de conseguir ganhar tranquilamente, todo mundo consegue, pagando 50 gemas. 50 gemas, um emote, jogar, aprender, ganhar ouro, ganhar cartas, ganhar token, vale a pena, né, galera? Então é isso, manos. essa é a ideia, conseguimos fechar o desafio, já não há como entrar mais. E foi GG, rapaziada. Bom, você viu o vídeo até agora, comenta aí hashtag carequinha aí no chat, eu vou saber que você viu até aqui. Muito obrigado a todos que acompanharam a live, acompanharam o vídeo a gravação, valeu Kaique Baldan que mandou estrelinhas aqui, ao João, Johnny Silva também que compartilhou a live e todo mundo do chat. Valeu? OK, muito obrigado, tamo junto. É nós, um abraço e falou. Fui!